tudo bem? Hoje eu quero falar com você nesse insight fazendo referência a um episódio que aconteceu recentemente e que chamou de uma maneira muito contundente a atenção da mídia e a nossa atenção. Eu me refiro ao ataque norte-americano utilizando um drone que matou o general iraniano de uma maneira precisa cirúrgica. Essa iniciativa dos Estados Unidos uh, causou grande comoção, logicamente, pelas questões ligadas à guerra propriamente dita, mas o uso da tecnologia de drone uh, para que esse ataque pudesse ser feito de maneira tão cirúrgica uh, foi destaque em todos os meios de comunicação, internet, televisão e etc e tal. O que a maioria das pessoas muitas vezes uh, falha em perceber é onde é que está a grande sacada dessa tecnologia o sucesso desse ataque realizado pelo exército americano deveu-se 98% a dados e apenas 2% a tecnologia a tecnologia de drone é dominada já existe há um bocado de tempo agora a grande diferença entre a inteligência militar do passado e a inteligência militar que proporcionou esse ataque reside no fato de que o exército americano conseguiu reunir uma quantidade inacreditável de dados, conseguiu processar esses dados e extrair inteligência. E aí sim a tecnologia se tornou efetiva. Que por mais desenvolvidos que sejam os drones, os robôs, eles não servem de muita coisa se essa inteligência não for fornecida a eles para que os ataques possam ser efetivos. Uh, o que é que isso isso traz para nós quando nós pensamos nas nossas empresas e nos nossos ambientes de inovação. Em primeiro lugar, ele evidencia a necessidade de que, muito antes de pensar em tecnologia, nós temos que pensar em controlar, gerenciar e obter dados de uma maneira estruturada, profissional Sistemática e tendo um fim em mente. Porque a gente ouve falar muito de Big Data hoje em dia, por exemplo. Mas o que é um Big Data, o que é um data lake, o que é um amontoado de dados que não serve para nada? Nada mais é do que um ativo que está sendo desperdiçado. Então a primeira dica concreta, a primeira dica objetiva, extraída dessa história dos 98% de dados e 2% de tecnologia no ataque dos drones americanos ao general iraniano é que a gente tem que cuidar com muito carinho do ativo chamado dado dentro das organizações. Nós criamos estratégias para proteger os nossos ativos uh, ligados a recursos materiais, ligados a recursos humanos, mas talvez um dos mais importantes ativos esteja sendo deixado em segundo plano e é ele que tem feito cada vez mais a diferença nas empresas que conseguem gerar inovação. A segunda lição é que esse dado que nós temos que proteger como um dos nossos principais ativos, temos que gerenciar como um dos nossos principais ativos, são hoje cada vez mais a principal matéria-prima para a geração de inovação. A inovação do ataque preciso cirúrgico sem afetar civis de uma maneira extremamente é, controlada só se tornou possível exatamente pela quantidade de dados coletados e gerenciados para tornar aquilo possível. Nas nossas organizações são exatamente do mesmo jeito, nós temos várias fontes de obtenção desses dados no nosso cotidiano, muitas vezes também deixadas em segundo plano. Cada ponto de é, interseção com o nosso cliente, cada ponto de interação com o nosso cliente é uma oportunidade de coletar dados de maneira estruturada e concreta visando um objetivo específico. E a gente não pode abrir mão dessas oportunidades porque, do contrário, a gente perde muito da nossa capacidade de criar inovação. E a terceira dica concreta desse mesmo episódio é que dados são, sim, extremamente úteis, mas eles devem ser usados de maneira temporal. O dado e a informação, a inteligência que nós extraímos desse dado, ele tem prazo de validade. Ou seja, não adiantava nada o exército americano ter a informação de que o general estaria em determinado lugar, em determinada situação, em determinado período de tempo, se essa informação não chegasse em tempo hábil para que o ataque pudesse ser planejado. Trazendo isso para as nossas empresas funciona exatamente da mesma forma. De nada adianta eu coletar grandes quantidades de dados se eu deixar passar o timing para que esses dados possam ser apropriados. Quando a gente olha, por exemplo, para empresas do varejo, que estão usando cada vez mais inteligência oriunda da extração desses dados capturados de clientes, a gente tem muita sazonalidade nos processos decorrentes de datas festivas, feriados e coisas do gênero. Não adianta nada. Eu saber o que o meu cliente precisa em determinado período do ano em determinada data e não usar isso e deixar para usar isso no período posterior porque isso na verdade vai resultar em algo que não vai ter nenhum valor uh, concreto nenhum valor objetivo e vai ser uma iniciativa redundante ou seja Lições extraídas do nosso ataque americano, 98% dados, 2% tecnologia. Isso nos ensina que, em primeiro lugar, devemos cuidar do ativo dado de uma maneira bastante efetiva. Em segundo lugar, que dados são matéria essencial, matéria-prima essencial para se gerar inovação. E em terceiro lugar, esses dados só são úteis e só geram inovação quando usados temporalmente, ou seja, na hora em que eles podem efetivamente fazer a diferença.